Oi pessoas, hoje o vídeo não é tag, hoje o vídeo é DIY, ou faça você mesmo, sei lá, o que vocês preferirem. Uh, eu vou transformar essa camiseta aqui, que é uma camiseta de manga curta, batinha, ela é bem aberta embaixo, em uma camiseta legal pra poder ir pra academia, porque hoje a aula é temática, é Brasil, né? Então eu só tenho essa camiseta amarela e eu não quero ir de manga curta, porque eu vou morrer de calor. E hoje tá bem quente. Então vamos lá, eu vou fazer com vocês. Então, eu dobrei a camiseta no meio. Aqui. E marquei aqui onde eu vou cortar. Com os alfinetes. Porque eu não confio em mim mesma pra cortar sem marcação. Então, se vocês se sentirem à vontade pra passar de tesoura direto, tudo bem. Eu não tenho coragem, eu tenho medo de estragar a blusa. Então eu marquei aqui e agora eu vou cortar gente, do, pelo lado de fora. E importante, eu botei as minhas pontas pra cá, então eu vou cortar daqui pra cá. Se eu cortar assim, corre o risco de eu enfiar o alfinete na minha mão. Então é melhor ir sempre contra a ponta do alfinete. Então, passei a tesoura, ficou assim... Agora eu vou eu ia tirar essa parte aqui, mas eu tô com medo de que a alça fique muito fina e não segure. Então eu vou só abrir toda essa barrinha aqui, cortar elas aqui, a pontinha, pra ficar mais largadinho. Não sei, talvez eu tire. Não, não vou tirar não. Uh, eu só vou abrir a barrinha aqui em cima, eu vou ver como é que fica e vou ver depois o que mais eu vou fazer. Então cortei. Ficou assim. Eu já aproveitei e dei uma esgraçada. Que nem eu fiz com a outra regata, que eu já, que eu já mostrei o vídeo. Postei o vídeo aqui pra vocês. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar marcado aqui. Vai ter a caixinha aqui com o vídeo. E agora eu vou, vou tirar.. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na gola. Eu vou fazer aqui nas barrinhas. Ela tem três barrinhas aqui. E isso fica muito pesado. E eu vou dar uma. Eu vou abrir vou dar uma. Pra ficar enroladinho que nem tá lá em cima Depois eu mostro pra vocês como é que ficou Então, eu cortei aqui embaixo, ó Eu abri a barrinha Só que eu achei que ficou muito repolhoso deixando as três Então eu abri a última Tirei a do meio Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ali, ó, dá pra ver os pedacinhos que eu cortei ela E... Deixei essa aqui de cima inteira, porque senão ia ficar muito grande e ia ficar estranho. Aí já deu uma diminuída boa no peso aqui embaixo, que ela era bem pesadinha aqui embaixo. E agora eu acho que tá pronta, eu vou tirar umas fotos no corpo e eu mostro pra vocês como ficou. é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Todas as explicações vão estar no blog, eu vou deixar o link do post aqui embaixo no box de informações. Até o próximo vídeo!